Tá no ar o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. Veja nesta edição. Centenas de crianças se divertem no TRT e aprendem sobre os prejuízos da exploração do trabalho infantil. As crianças precisam é, serem tratadas como crianças e de acordo com a fase da vida que elas estão vivendo nesse momento. A gente também fala sobre o tema... Na entrevista em estúdio com a secretária executiva do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em Mato Grosso, Jaqueline Chiruga. E veja quais profissões têm direito adicional de insalubridade no salário. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. 200 crianças de escolas públicas e projetos sociais participaram de um evento no TRT no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, 12 de junho. Os pequenos foram levados a refletir sobre os perigos da exploração da mão de obra infantil. Eles poderiam estar em qualquer lugar fazendo outras coisas, mas estão estudando. E foi por isso que no dia em que o mundo inteiro celebrou o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que a Justiça do Trabalho em Mato Grosso preparou uma tarde cheia de diversão e aprendizado para 200 crianças entre 7 e 13 anos de escolas públicas de Cuiabá. As crianças precisam é, serem tratadas como crianças e de acordo com a fase da vida que elas estão vivendo nesse momento. Então para elas, trabalhar é algo absolutamente é, inaceitável. Elas precisam ter tempo, ter espaço adequado para estudar. Elas precisam ter é, oferta de material para leitura, oferta de atividade complementar às aulas básicas, que são regulares, que são oferecidas nas escolas, para aí sim, terem uma formação de qualidade e no momento apropriado, que é após os 18 anos... Elas entrarem no mercado do trabalho com condições de galgar impostos de melhor qualidade. Porque a criança que começa a trabalhar muito cedo, muito provavelmente vai repetir esse ciclo vicioso e ela não se qualificando, ela vai continuar trabalhando nesses subempregos que pagam muito mal, que exploram e que não dão oportunidade de melhoria de vida. Após a apresentação do grupo de teatro Cena 11, que divertiu a garotada, o plenário da corte se transformou como num sonho em uma sala de cinema, para mostrar a história de uma menina de 11 anos que se muda de cidade com a família e precisa lidar com as emoções. Em seguida, uma psicóloga usou a personagem do filme para explicar de forma lúdica as consequências do trabalho infantil do corpo, na mente e e no futuro dos pequenos. É, não pode limpar a casa, tem que brincar na rua, tem que fazer tudo isso. Oh, ela não falou que não podia limpar a casa, tem que ajudar o pai e a mãe. Ela é falou. verdade, tem que ajudar o pai e a mãe. Mas não todo dia. Mas tem que estudar também. É, estudar é o mais importante, né? Eu aprendi que criança não trabalha, ela tem que mais se divertir, na real. Os alunos também aprenderam a diferenciar a exploração da mão de obra infantil das tarefas do dia a dia. A gente buscou... É, conversar sobre as crianças sobre uma definição, né, um conceito de trabalho infantil como é que elas podem pensar em quando é, quando é que elas estão sob essas condições e quando elas não estão sob essas condições também, para a gente não incorrer no erro de acreditar que o trabalho infantil se aplica a qualquer atividade que a criança desempenhar. Então, por exemplo, quando a gente discute com as crianças, se elas acham que o trabalho em casa, às vezes, de, quando a mamãe e o papai pedem para organizar os brinquedos, quando a mamãe e o papai pedem para... É, lavar a louça que eles sujarem ou arrumarem a casa, que essas especificidades, elas também elas propiciam oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem. E, então, a gente não, não pode generalizar um conceito de trabalho infantil, porém, essas atividades elas têm que ser adaptadas para a idade daquela criança, para o porte, para a estatura, para o desenvolvimento físico e psicológico que essa criança possui. Então, buscar conversar com as crianças para que elas não generalizem né, essa compreensão, mas que ao mesmo tempo... Elas compreendam do que se trata o trabalho infantil. Além do aprendizado, teve sorteio de mochilas doadas pela Associação dos Magistrados Trabalhistas, a Amatra. A festa terminou com cachorro-quente, bolos e sucos e uma reflexão sobre a importância de estudar. A educação é a única solução, a educação em primeiro lugar. A criança não trabalha, a criança dá trabalho. Muito sem dúvidas sobre os direitos e deveres trabalhistas no quadro é direito desta edição, o juiz Ulisses Taveira esclarece a dúvida sobre o adicional de insalubridade. Meu nome é Angélica é, e eu tenho uma pergunta a fazer. Meu trabalho consta como não insalubre, mas eu acho que é. O que fazer? Olá, respondendo à pergunta, não basta o laudo enquadrando a atividade como insalubre. A atividade deve estar inserida no quadro anexo da NR15. Esse entendimento já está cristalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho por meio da súmula 448 que estabelece exatamente nesse sentido. Na decisão de hoje, você confere a história de um vaqueiro que tomou por engano veneno e acabou vindo a óbito. A esposa dele procurou a justiça do trabalho buscando uma reparação. A segunda turma do TRT de Mato Grosso negou o pedido de indenização da esposa de um vaqueiro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 Projetos ou entidades sociais que queiram receber recursos de condenações decorrentes de danos morais coletivos podem realizar sua inscrição no TNT de Mato Grosso. O Comitê Interinstitucional Gestor de Ações Afirmativas, formado pela Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e OAB, fará análise e seleção dos projetos contemplados. Instituições sem fins lucrativos que apresentem ações sociais nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde, assistência social e segurança pública em qualquer município de Mato Grosso podem participar da seleção. As informações estão disponíveis no edital que está publicado no site do TRT de Mato Grosso, o www.trt23.jus.br. A vara do trabalho de alta floresta condenou uma metalúrgica que atua na cidade a indenizar um ex-trabalhador da empresa. Ele foi contratado quando ainda era menor de idade para a função de soldador e acabou sendo vítima de dois acidentes de trabalho. Ao julgar o caso, a juíza Janice Schneider reconheceu que o menor foi contratado de forma irregular, ficando caracterizado o trabalho infantil. A magistrada destacou que a atividade de soldador é inadequada a um menor de idade. A empresa foi condenada a pagar, além das verbas rescisórias, indenização por dano moral e realizar anotação na carteira de trabalho do rapaz durante o período em que atuou na metalúrgica. A Assembleia Legislativa do Estado homenageou a Justiça do Trabalho Mato Grossense pelo lançamento do livro Foi Assim: Vidas, Olhares e Personagens por Trás dos Processos Trabalhistas. A obra foi lançada em comemoração aos 25 anos do TRT de Mato Grosso. O deputado Guilherme Maluf entregou moções de congratulações à equipe de comunicação do tribunal, que foi responsável pela publicação. E no próximo bloco a gente entrevista a Jaqueline Cheruli, Ela é secretária executiva do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em Mato Grosso e comenta sobre o que se pode fazer para garantir o um futuro melhor para nossas crianças e adolescentes. Então sai daí que a gente volta já. Trabalho não combina com criança.